Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu tenho muita sorte porque eu ganhei na Mega Sena. Eu tenho uma vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega Sena. Eu vivo bem assim. Porque a Mega Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado. Porque o meu prêmio é um dos maiores da Mega Sena. Eu ganhei sozinho a Mega Acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Mega Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito, muito abençoado. Eu sou um sortudo porque os meus números deram na Mega acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado Deus por eu ter ganho na Mega-Sena. Obrigado Pai por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega Sena. Eu posso ter tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigada, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser ganhador da Mega Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega Sena. E agora? O que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega Sena? O meu prêmio da Mega Sena me permite ter uma vida luxuosa. Eu sou um milionário. O meu prêmio da Mega Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega Sela. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Mega-Sena.